E aí pessoal, como vocês? Aqui que é quem fala pinguins, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal, e dessa vez no meu cenário novo, enfim, vida nova. No último vídeo que vocês viram, que foi do Super Lex Tail, eu estava no meu quarto antigo, já estou no meu quarto novo, ainda não é o Diário Criativo, porque a gente recebeu o jogo em acesso antecipado. E eu queria trazer um vídeo antes do lançamento oficial do jogo, que está aparecendo aí na tela. E também no dia que isso aqui for postado, tem live no canal. Então, o link aí vai estar aí na descrição, é às 9 horas. Eu não sei quando que esse vídeo vai estar tá saindo, mas eu espero que esteja saindo tranquilamente no mesmo dia, senão essa parte vai ser integralmente cortada. Mas, é, basicamente, esse é o objetivo desse vídeo. O Diário criativo está sendo feito, inclusive esse vídeo vai ser usado de teste, para ver se a gravação aqui do quarto está funcionando tranquilamente e tal, vocês estão vendo que a iluminação está boa, está de noite, então vocês estão vendo que a coisa está bem melhor aqui. Então sem mais alongas, vamos lá, que hoje vamos aqui para jogar o jogo chamado Micas and the Witch Mountain, o jogo que foi anunciado na Walsam Direct, tá? que é onde pelo menos eu fiquei se conhecendo ele, vocês conferiram comigo que a gente reagiu, o jogo parece ser super bonito, super divertido de jogar. Um jogo fofo, mundo aberto sobre uma bruxinha que vai entregar coisas. Eu já cheguei a abrir apenas o um jogo para testar, mas, sinceramente, eu não completei nada. Não completei claro que de jogo. Então, eu vou conferir com vocês. Então, essas são, de fato, as minhas primeiras impressões sobre Mika's and the Witch Mountain. Deixe -se que se que não é o um quadro conheça, é, de fato, primeiras impressões. Vou estar jogando com vocês pela primeira vez. Então, sem mais alongas, deixa o seu like, se inscreve... Aqui no Canal p 10, caso você goste de conteúdo independente, né? Então, o que, que você tá esperando? Você vai ter muito conteúdo por aqui sobre coisas independentes. Começando pelos jogos, que é o que a gente vai ver hoje. Tá bom? Muito obrigado por, pela, por ceder a chave aos desenvolvedores aí de Mika do Witch's Mountain. Graças a eles eu tô podendo trazer isso aqui antes do lançamento. Então, é isso. Sem mais alongas, vamos gerar tal jogo que a gente vai conversar bastante também. Tá vamos lá. Tá, esse visualzinho aqui, por isso que eu, eu tava usando a câmera padrão, porque eles tem esse visualzinho aqui, todo do jogo, todo lindo, aí ó, da Shibig. obrigado Shibing, por Dar um pouco da chave do jogo, esse visualzinho aqui de live Falando que é para Gamepad, né? Tal, vocês estão vendo aí, estou jogando na Steam Desminera a versão da Steam aí, pelo menos lá. Beleza Tá pegando Let's go, tô jogando com o meu controle de Play 3 Mas tá basicamente emulando aí um Xbox 360, vamos lá, olha que animação linda, Jesus, que animação linda, tem uma bruxona ali com o seu corvo e Tem uma bruxa ali voando, tem duas na verdade, mas só dá pra ver Ah, ela deixou ali, beleza, Eu Imagino que essa seja a Mika, né? Ela vê uma casa, provavelmente daquela bruxona lá, e vamos. E assim começa Mika's and the Witch's Mountain, tá? Vocês estão vendo que tem animações cutscenes lindas, eu não sei. Isso foi manter o um jogo inteiro? Que caramba, a qualidade disso é muito bom, tá? Inclusive eles começaram um Kickstarter aí, eu vou deixar o Kickstarter deles aí na descrição pra você poder apoiar esse jogo aqui inclusive eu também tenho o meu Kickstarter do meu jogo caso você queira apoiar que eu quero dizer e também vai estar tá aí na descrição e vamos lá começamos tá aqui tem uma coisa engraçada vocês normalmente percebem que boa parte dos jogos eu vou pegar meu controle de Xbox aqui para mostrar geralmente para pular é aqui né no ar geralmente é aqui né então aqui é aqui em cima tá então é, é um pouco diferenciado aqui o pulo não sei porquê, mas vamos ver Então Ah, por que que no meu caso Em bula se eu tenho um controle de Xbox aqui Ó, Primeiro por isso que vocês estão vendo Né? E segundo por causa dessa entrada aqui Eu não tenho o transformador Se alguém souber onde compra um negocinho Pra eu encaixar esse controle no PC Eu agradeço E tem o um terceiro motivo, pilha Eu não tenho pilha Quem compra pilha em 2023? Só a galera do Xbox mesmo Vamos lá e eu vou voltar um pouquinho Porque eu quero ver o que tem aqui atrás Nada Ok Falas uh, uh, muito alto daqui Eu posso cair Eu tenho que tomar cuidado Danks Ah tá Tem uma parede invisível Entendido o jogo Então beleza, estamos aqui Cara, trilha sonora, incrível tá? Trilha sonora impecável apenas Eu achei por um segundo que dava pra cair, mas tudo bem e tem uma véia ali, eu não quero falar com a véia não ah, Olá Parece que não tem ninguém em casa ah, Onde é que está a senhora Witch? Olagari Tá bom Tô então, tem que encontrar o Iti Olagari Deve ser ela, mas Eu quero ver outras coisas amiga. Não consigo escalar eu, ver. eu sempre tento escalar as coisas Não sei Não dá pra escalar não. Que triste Queria escalar E aí, tia? Boa me Você pegou todos os suplementos? Sim, senhora Olá Gary. Ah, agora eu tenho a minha família de brooms O Grimore E As pinturas de tempera E os mini cristais E sobre os esqueletos ah, es <risos> uh, uh, uh, Esqueletos sim eu, eu tenho também E chocolate ah, E a Blackton Não sei o que é isso E... E as... Uh, e os doces de coco? Sim, eu tô vendo que você tem tudo, pequena. Uh, senhora... E a... Onde eu posso sentar? Onde eu posso morar? Mamãe falou que... Essa é a... A montanha de Gunstap. E que eu posso ver as... Estrelas... É meteoro naquela... Né, os cometas. Os cometas... É... poeira galáxia, sua mãe não deve... passar... É... Do... essas coisas para você, criança, vai ser um desafio, mas, é... mas vai transformar você na, numa bruxa de excelência. Porém, minha pequena, Mua, várias outras garotas pularam fora de seus brums, eu não sei o que, que são bruns, mas qualquer coisa o editor vai estar tá colocando toda a tradução aí e não voltaram isso não vai acontecer comigo eu vou praticar bastante senhora Olagari então sim, então primeira lição volte aqui por você mesma É o que ela tava observando, né, pra onde ela ia parar, ok Tá ok, a gente tem que voltar lá pra cima por nós mesmos Tá bom Ih, quebrou Ah, Brum é a vassoura Ah, cara, isso realmente machucou Ah não, minha, minha vassoura Tá, agora toda despedaçada eu acho que alguém pode reparar. Alguém tá vendo lá deve poder me ajudar. Aí, ó. começamos aqui. Que legal. Ok. Então até aqui começamos com o mundo aberto, senhoras e senhores. Então o que eu tenho que fazer agora? Tá, não deu é que É aqui que do jogo que eu comecei a não jogar. Eu só tinha visto até aquela cena. Então ela.. Faleceu de cair ali. Tá pronto. Vou tentar fazer alguma coisa, não é possível. Não, nada. Tá, eu não sei muito para que serve, provavelmente isso aqui vai ser tutorial para depois. Provavelmente isso vai servir para vassoura depois, hein? Tá, tá escrito. O somzinho pra Ah, minha mochila! O que? Está vazia! sei, os suplementos ah. deve, deve ter pedido quando cair Deve estar por toda aí Eu acho que, é. Eu não posso ser uma bruxa real sem eles Ok Ok Ah, eu acho que eu entendi o que eu vou ter que fazer aqui, hein Cara, esse jogo é lindo, mano Cara, que jogo lindo Oi, tia Pequena, onde você veio? Eu? Eu venho de Game e a a, a. a senhora bruxa lagari me jogou aqui embaixo. <risos> é, parece que foi uma queda de tanto. casar, mas. cadê os manners? Eu e a. a na mira a, senhora, a. artesã de cerâmica. Prazer em conhecê-la, eu sou a Mika, a bruxa. aprendiz. <risos> Ah, sim! Ah, eu esqueci, mas. Como é que você quer ver as bruxas? Simples. É, bruxas são simplesmente extraordinárias. E vão ter poderes mágicos que podem voar. É, eu acho que você não sabe voar muito bem se a você quebrou a sua vassoura. É, você está certa. Você pode consertá para mim? Uh -huh. Certamente. Eu posso consertá-la? Mas você não pode voar é... Depois eu acho bem Um minuto Aí ó Missão cumprida lá. Sua pastora Obrigado Obrigado muito alegre Agora vamos Agora eu Eu que Eu vou ter que chegar no topo ah. da montanha Espere Você vai ter que a... aprender a voar por aqui É você acabou de quebrar a sua vassoura? Ah, isso é hilário Ah, se isso era pra ser uma piada É, vamos lá, vamos ter que... É... Você vai ter que comprar uma nova vassoura Uma que funcione, eu acredito Mas, você tem dinheiro? Não sei se você tem trabalho Eu sou uma bruxa Um aprendiz, você falou e. com problemas. <risos> Estava tão óbvio? Sim, mas não se preocupa, pequena. É... Vamos ver. Se você me der três moedas, eu posso tentar fazer uma nova vassoura. E uma brilhosa. Sim, eu vou trabalhar por uma. Eu acredito que tem uma companhia de delivery aqui perto. Você vai ter que fazer alguns umas entregas de, de voo e entregar uma... não lembre. atualmente eu quero ver algo, sim eu posso comprar a minha própria vassoura e chegar no topo de mountain Train. esse é o espírito, pequena ai é que fofa olá pequena, olá alegra Eu posso Eu já posso voar Dane-se Tá Ai meu Deus, é muito confuso Pera aí É pra cá Tá, eu tô começando a entender Ai eu imaginei Tá, deixei pra lá Que é onde eu quero ir Ah, eu não consigo ir pra cima assim Só pelo ventinho Tá, eu acho que eu entendi o que eu tenho que fazer aqui Eu, eu bato na parede Que triste Espero que eu entendi o que aconteceu Tá bom Tá bom, vou, vou Perfeito Tá, gostei do. gostei do controle de voo. Gostei, Tá, eu, eu definitivamente gostei. Tá bom, eu não posso entrar. Pô, podia poder entrar nessa casa, hein? Queria, hein. Queria. Vamos. Aqui tem uma plantação. Ah, meu Deus, peraí, peraí, peraí, peraí. Pera que cadeira fofa. Que cadeira fofa. Meu Deus. Cara, eu tô adorando. Cara, esse jogo tá lindíssimo. Boa. Epa, tem uma tia aqui. Eu espero... É, Há muito tempo E tia Ah, é o diário ali no Ei, vovô <risos> Ah, eu adoro ver o mar Você não acha legal? Ah, eu gosto Ainda vai esse mar fofo Mano, tinha que ser apresentado na wall, né, mano? Cara. Cara, eu tô adorando, que fofinho. Eu, tô esperando pela manhã. Eu posso simplesmente carregar? Ei, peixinho, cheguei tio. Eu vi você no trailer. Não. Ah não, qual é? peixe é muito troll Não Esse peixe é muito troll Espera aí, eu, eu vou pegar o um peixe A passa assim, isso. Aí, pô. Nossa, hum. E Olá. Olá, Legal Caramba, tem um lugar muito doido Tá, ah, não posso vir pra cá muito Triste Eu tenho uma área limitada Que sede Olha que linda essa visão chat. Oh meu! Minhas caveiras de plástico! Esse é um make. Completamente ruim. Isso. Mas. Eu não sei se a vai querer. Perfeito. Pronto, tá. Tô... Caraca, mano! Você veio pela aplicação de trabalho? Sim, eu quero ser a nova pessoa dos Deliveries. Hum, Entusiasmada? Doce. Bem, então eu posso falar sobre seu trabalho? Você vai ter total liberdade para organizar sua agenda de entregas. Escolha seu tempo. Sem pressão, o mundo de grife. Eu sou o seu chefe por agora. Isso parece legal, chefe. Eu sou a Mika, by the way. Hum. Ok, então vamos começar? Essa é a sua primeira entrega. Ok, antes disso, é, eu queria saber sobre o pagamento. É, sério? Você está falando sobre salário? Quanto de que idade você tem? O que se importa pra você? Você vai ter o privilégio de voar por uma ilha bonita e conhecer novas pessoas, né? E algumas... Isso é terrível, mas eu preciso saber. Eu quero saber o preço por delivery. Se você insiste... Obrigado, boss. É, vamos ter um delivery card. Aqui, vamos checar sua informação de, de entrega. Depois da delivery, você pode ser variada De acordo com as competências. nas né, estampas. Ok, isso parece hum. simples. Quando a entrega for perfeita, você vai ter uma entrega verde. E aí, você vai ganhar uma moeda. Se a entrega se for verde, você vai ter... Uma pasta amarela e você não vai ganhar nada e se vai ter alguma coisa errada você vai ter uma vermelha e você vai ter uma uma conversa séria pequeno bem ok apenas é verde coisas verdes vão ser pagas ainda bem que você entendeu tudo e agora você vai entregar esse, pa esse pacote para o velho senhor oval Ok, boss. Ok, chefe. Eu vou voar. Ok. Let's go. Onde é que tá o boss? Onde é que tá o velho? Tá. No menu. Ah, ok. Let's go. Let's go. Vamos entregar cartitas. Vamos entregar cartitas. Cara, eu tô gostando demais do jogo. Okay? Uhum. Mister Alibers, é quem? Mr. Oliver, aqui está o pacote pra você. Oh, garota. Você é o garota das entregas. Sim, meu primeiro dia. Fato, é fato. Você é o meu primeiro cliente. <risos> <risos> Isso é amável. Eu fico honrado. Eu vou dar uma boa nota pra você. Talvez você tenha que checar o pacote antes de serviços. Ah, não se preocupe, está tudo tranquilo. Ah, ok. Muito obrigado, senhor. Completado. Que fofo <risos> esse senhor. Ah, antes... antes de mais nada, eu quero perguntar uma coisa sobre entrega. Eu preciso que você entregue algo ao ao meu ao meu grandson, não sei o que é grandson. O trator. Obrigado. Ele está pescando de manhã. Desde que acordou. Ah, isso é muito legal. Eu vou ver ele pela, pelo mar. É assim, mas cuidado seu isso. Tá bom, então. Let's go. Vamos ter que entregar. É pro lá do barco. Que a gente falou mais cedo. de você explorar o mapa antes, é? Ei, tio <risos> ei, você veio dos céus? Ei, eu espero nossa assustar você. Uh, isso aqui é, ah, do seu avô, então você é o um... é um neto, prometo. Uh, muito obrigado por trazer. Eu sei que não é fácil voar <risos> pelo mar, mas ah, nada que eu não possa conseguir. Não se preocupe, está tudo certo. Ok. Eu caí no mar, Cai no mar. Que dessa parte, né? Hum. Oh, o grande Deu coisas Eu queria poder é, sair junto, mas Com essa idade Não vai ser fácil pra ele É, você agora está sentindo sozinha, né? Às vezes, sim Mas, é É, ter é terrível para alguma coisa, eu não entendi muito bem. Atualmente, eu Vai ser legal ver o um mar tudo parece calmo e quieto? Está certo, mas.. Vamos ver. Tudo movendo. Eu não sei se ele vai gostar da minha companhia. Eu acho que vai.. ser é bom alguma coisa. Mas você pode pescar por mim? Ah, não sei. Eu nunca.. Sou ruim em pescar. a gente viu, eu sou péssimo de mira. Mas ah, não se preocupe. Hoje algumas. os é... aquários. Você não vai machucá-los Mas você poderia entregar um peixe Porque é muito feliz. Ah, principalmente Pode deixar comigo, eu entregar o meu trabalho Mais uma coisa, Mika Você poderia perguntar uma coisa pra ele Não tem nada que não vá dizer sobre isso Eu só não posso falar sobre Ah, eu vou ter que pegar outro Bora Vamos lá, peixe de Não! Aí, pô! Consegui! Eu posso ser péssimo de mira, mas eu não sou um jogador ruim. Não! Bora! Oh! Meu amigo está aí. O que você pegou dessa vez? Um peixe pra você. Ah, o Pick. Pedi pra O Pick pediu pra. Ah, você me. Ah, meu garoto. Sim, mas não coma ele. Comer, você diz? Não, não faz sentido. Eu vou colocar no aquário junto com os outros. É, vamos saber. Bem. Você quer saber? Eu. Eu vou dar um peixe ao ao meu ao meu sobrinho no grande aquário no, na parte de janta ele é, ele parece silly é, algum sentimento não é muito bom eu não vou lembro agora mas agora nesse caminho meu garoto pode sair onde ele quiser mas desculpa pegar o seu tempo eu realmente não queria eu vou dar agora mais uma nota boa não se preocupe, não precisa. Está tudo bem, sernóvel. Pronto, entregamos. Ok, acho que completamos um delay Vamos lá falar com o Griffith sobre as minhas recompensas. Então bora! Não deu nada de errado, deu tudo certo. É isso! Cara, eu tô gostando demais! Eu não.. não definitivamente eu não tenho o que reclamar desse jogo! Muito bom! Eu vou dar algumas informações antes do vídeo acabar e é isso aí. Hum. Eu completei o delivery card, chefe! Hum. Sério? Já? Deixa eu ver. Oh! Três. É. é estampas verdes! Está impressionante, garota! Meu, as pessoas são legais hum. comigo! Bem, já que você Dois, três coins! Sim! Agora eu vou poder comprar minha varinha com a Alegra! E. Chefe! Agora que eu fiz as coisas por aqui Você não pode sair, eu tenho trabalho Sim, mas... Tem mais histórias? Aqui está o seu novo telecard, agora vá voar Olá, amiga. é Bom ver você de novo, pequena vou conseguir algum dinheiro Agora eu posso pegar uma nova vassoura Você trabalhou duro Muito bom, agora Vamos lá, você se vai... Você agora tem uma Uma... Com a vassoura básica. Agora você pode chegar ah, tá. ao, ao topo da montanha e procurar as coisas da montanha para uma nova vassoura? Ha. Não, não, não, não. Você não pode ir tão longe. Mas você pode ter uma boa vassoura para poder voar. Ah, mas eu quero uma boa eu Preciso voltar para a não se preocupe, cupimica. Tudo tem seu tempo. Mas por detrás de uma. Vassoura básica tem muito boa. E agora você pode voar mais pela, pelas viagens dos céus. Bem, se você me diz, vou dar uma chance. Agora volte com oito moedas e vou te dar uma nova. Já vimos o grau de evolução aqui. Meu, vejo você logo, alegra. Eu prometo. Ok. Então, o que que melhora? Acabou? Ou não? É muito boa essa cutscene que é do trailer, mano. É muito bom. Ah. É, acabou a demo. Ah, gostei demais, ó. Muito boa essa demo. Ah, eu queria passar pelos portais, ai, ah, queria.. Bem que eu tava estranhando que tava limitada um pouco a minha visão. Cara, eu quero demais esse jogo. Eu quero esse jogo pra ontem, por favor, muito bom. Ah, eu, eu... tenho o Kickstarter. E se você quer testar jogos independentes em antecipado também, antes de todo mundo, chega na G-Round, link na descrição. Você me ajuda aí quando você deixa a sua avaliação dos jogos. The é uma plataforma gratuita para você poder testar jogos. E esse jogo aqui, o Kickstarter também está na descrição do vídeo, assim como a página na Steam, porque. Se você já estiver vendo, quando estiver na Steam Next Fest, tá? Obrigado, os ouvidores, por dar e a oportunidade de trazer esse jogo antecipado de lindo aqui para vocês. E que jogo incrível, lindo e maravilhoso. Eu quero muito esse jogo. Eu não, tenho, eu não tenho nada de ruim pra fazer nesse jogo Esse jogo é bom Joguem E... Jornal tá aí na descrição mais uma vez Vai Apoio no Kickstarter É muito bom É graças ao apoio de vocês que a gente consegue trazer coisas como essa, tá? Então, continuem dando apoio Deixa seu like, se inscreve no canal E eu quero falar algumas coisinhas aqui antes Antes da gente encerrar o, o... o vídeo Deixa eu só pegar aqui. Tem um jogo que eles também fizeram. Eu vou rejogar esse jogo em live, tá? É, até pra vocês ficarem sabendo. Que eles também fizeram uma Coa, tá? Que é um outro jogo que tá aparecendo aí na tela. Um joguinho fofíssimo. Um joguinho de fazenda com exploração de mundo, assim, com o Mika. Esse é de entrega, o outro é de fazenda. Então, eles já são conhecidos por serem bons, né? né? Eu, eu acho que isso já tá bem claro, tem mais curiosidades que eu quero trazer pra vocês em live, então se você estiver vendo isso no dia do lançamento desse vídeo chegue aí na descrição do vídeo, tá? que a gente provavelmente está em live a partir das 9 horas da noite vamos estar jogando esse jogo e também um Koa que tem a demo disponível, tá bom? Muito obrigado é, desenvolvedores mais uma vez pela, pela chave do jogo pra gente poder jogar aqui com vocês em live, é isso não se esqueça de ser feliz sempre, mesmo que você seja uma bruxa que acabou de cair e agora tem que voltar para o topo da montanha e se provar a melhor bruxa de todas. É isso, não se esqueça feliz sempre e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!